Ei, hey. hey Detetives Seja bem vindo a mais um vídeo de live hey. Hey. Estou aqui com o Legend Sim cala a boca dele Começamos hoje e vamos ter duas lives. Ah, que infeita! Não vou essa árvore. feitamos a árvore, gente. Estamos aqui com Eduardo Oliveira. Monetização do Clube Pingo. É, não. Eduardo Oliveira. Ele tinha sido banido do... CPR. Mas hoje tem encontro do Passoquito No Clube Pingo Live. Vai aparecer no servidor trunda. Ele me enviou até mensagem aqui. Dizendo que vai aparecer. Samuel Ian Games. Passou aqui que vai aparecer no servidor Trunda. E eu estou vendo aqui a sala decorada. E apareceu isso aqui? Que isso? Meu Deus, a gente tá abrindo várias páginas aqui, socorro. Vamos rumo a... Vou colocar aqui no título. E hoje vai ter duas lives. Já falando é, CPR é uma bosta, gente. CPR é uma bosta. Não recomendo aquele jogo. Um e hoje a live vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é essa. Bem rápida. Bem rápida assim, uma hora de live. Hipofre Game, Santos Davi Gamer chegou. Passa aqui, tem meu amigo. Não, eu estou no servidor zero grau. Aqui estamos com o Dude Dog. Boa gente se inscreva no canal do Dude Dog. Ele tem um canal no YouTube. Que isso Samuel? Samuel voltou tocando agora. Bom, então.. Eu sei que o CPR é uma merda Só vou lá por causa dos eventos, Kkkk. De nada, do dog. Por que você tá usando outra conta? Porque eu criei essa conta e eu tenho que usar, né? Essa conta também é minha, nada a ver é uma conta secundária, gente. É uma conta onde eu me escondia. Agora você já sabe que sou eu. O Dudu chegou. Vou postar um vídeo de como pegar o moleque facilmente para quem precisa. Vou editar o vídeo já vem. Boa vai editar o vídeo pra nós. Hoje você não, não vai perder. Que isso, alguém disse aqui o Robert Green Estamos ao vivo em YouTube Gente, não esqueça de divulgar pra gente chegar a um K de inscrito A live caiu é impressão A live não caiu Eu não vi a live caindo aqui Se a internet cair o clube pinguim sai. Ai meu Deus. Vamos dançar enquanto divulgamos. A impressão sua, você não é impressora Vamos visitar a Igru? Vamos visitar A gente não pode faltar visitar a Igru a e ver A Poliana Coelho chegou Eu sempre estou em 0 graus, 0 graus, em gente. Eu estou no servidor 0 graus. O teu Luan chegou de pare a quedas. Tu é férreo, eu prefiro ser a Bela. Como assim? De quem? De quem? De quem? Felten como você me age de alguma forma? Eu tanto off. Porque eu acho que depois vai aparece o um convite e eu aceito quando eu estiver online. Eu não entendi nada. Eu sou o Thiaguinho 12. Olha o nome da pessoa. Monetização. Do clube Penguin. Simão Cordeiro. Boa tarde, Féu. Uma boa tarde pra todos. Teluão, você não perdeu nada. A live acabou de começar. Você não perdeu nada. Ninguém perdeu nada. Pode ficar despreocupado porque hoje vamos ter do lives. Ai, meu Deus. Quem tá me chamando aqui, Tá, vamos visitar o Ziggru aqui porque o nosso objetivo é esse hoje. Na verdade eu tô na conta do Dislide, então eu posso jogar desafio ninja. 5 horas para o encontro do Passoquito. 5 horas a gente, a gente vai estar ao vivo no evento do Passoquito. Boa lily um dos três. Muito obrigado por acompanhar. E vamos estar ao vivo no, no encontro do Passoquito, porque o Passoquito veio me pedir para a gente fazer uma live. Ele veio me pedir, foi. Gente, eu não sei se vai ter concurso. Será que vai ter concurso? Eu tô esperando o Noni dar uma resposta. O Noni é o nosso querido moderador. Ele tá sumido. Que isso, gente? Para de peidar, por favor. Que isso, Teluan? Não precisa não, Passauquito é muito melhor que eu, né gente? Tu é, tu é muito melhor que Passou Meu Eu tô de Clube Pingua. É claro que o aqui é muito melhor, né gente? Defiro, prefiro tu, Passoquito é meu prof Passoquito é um YouTube de 2K de inscrito Ele tem um canal, é só você pesquisar no YouTube, Passoquito, você vai encontrar o canal dele Então gente, hoje a gente pode jogar desafio ninja, porque eu tô com a conta do DC Legend Então a DC Legend é isso Gente, o baile é hoje. O baile é hoje. Servidor. Vai lá no servidor inglês Nada a ver, você é melhor cara. Eu prefiro em tudo, edição Qualidade é mais, edição é melhor Que isso, tem Teloan tá se fazendo de louco aqui, gente Acabei de te ver na live, Pedro Fênix. Pedro Fênix foi eu que ajudei o seu grupo Tédio? Para de peidar, gente. não ao vivo no YouTube. Que louco, louco pro seu canal, se fosse. Como faz live? Eu faço live pelo OBS. Quem não conhece o OBS, né? É porque você não vai lá na Twitch Só o próximo ano que eu vou fazer live na Twitch Então vocês Tem que fazer o que? Vocês têm que se inscrever lá na Twitch Pra me ajudar A chegar a 50 seguidores na Twitch A Simone chegou. Fé, o teu conteúdo é para criança ou para adulto? Então, o meu conteúdo é para é 13, 13 anos. Para pessoa que tem 13 anos. Se você tem menos, aí eu não posso fazer nada. Para pessoa que tem 13 anos. Se você tiver 13 anos, tá tudo ótimo. David de Molera Calabi com dois três. As mensagens não estão enviando. Pra mim não aparece o seu canal na Twitch. Ah, tem um canal da Twitch na descrição. Deixa eu te enviar aqui, ó. Um salve pra David Moreno. Morela. <risos> Você foi salvado agora Calabi com um, 1, 2, 3 Salve para você A <risos> bataca na mãe. <risos> Esse Dudu é uma piada, gente. Que desgraça é essa, gente? Alguém me ajuda. Para, demônio. Gente, vocês estão ouvindo isso? Pelo amor de Deus. Eu mandei salve. Manda salve. Calobi com um, dois, três aqui. Salve pra você. Foi salvado duas vezes agora. nunca vou esquecer da esquecer da mãe tiazinha aquele dia eu ri sobe para o para o casambó Gente, a pessoa é perturbada Salve pra Dudula3 Salve para você, sinta-se salvada Ele aqui, apesar de estar fazendo a zoada aqui, gente, vai enfrentar um pinguim furioso. Mandei salve para Dudula 3 Cara, né? Aqui eu mando salve para todo mundo Todo mundo precisa ser salvado Eu tô esperando salve Mas eu já, já te mandei salve, David Moreira Ou você não tá assistindo o vídeo Ele não tá assistindo a live não, gente Eu já mandei salve pra ele duas vezes Eu não sei nem onde ele tá mais Salve o David Morela Que eu já mandei Calobico Calobico, um, dois, três, salve de novo Pela terceira vez vamos vamos encontrar alguém aqui para invadir o grupo vamos invadir o grupo da Son Nibi vai invasão aqui do iglú dela Manda um salve pro meu cachorro. O nome dele é Lorde. É o barulho do Puff. O Puff que está fazendo esse som. OBS é aplicativo sim. vamos ao vivo invasão aqui da live. Vamos invadir Igro é aleatório, gente. O dela tá muito bom, gente. Parabéns pelo Igru Minha casa é mais top. vocês sabe usar o, a, o action para fazer live manda lá manda salve pro meu quê? <risos> já se inscreveu Tem que perguntar, gente Se já se inscreveu A então tá invadindo em grupo A pessoa tem que se inscrever Pra nos ajudar a chegar à nossa meta Não entendi nada que ele disse aqui Que a menina falou na frente Vamos invadir o próximo negro aleatório Manda salve pro meu boi Mini boi manda salve pra sua mãe também Salve pra mãe de todos As tiazinha No meu caso é as tiazinha é, Sua mãe é minha tiazinha <risos> Qual o próximo grupo que vamos invadir? Temos que invadir o grupo aleatório. Embora eu invadir o grupo desse. Ah, isso aqui tá com comigo fechado. Ai meu Deus, peraí, bora... vou no Teluan primeiro. Que ele tá pedindo aqui, né? Mas eu acho que eu já fui, né? Já vou dar um gostei aqui. Muito bom. Tá bem legal o iglu dele, tá ficou né, gente? tá muito bom, especial de Natal. Vamos voltar aqui, que eu quero invadir iglu aleatório, gente. <risos> Sua mãe é minha tiazinha. Vamos invadir. O povo tem que deixar o gru aberto. Invadir o grupo dessa pessoa aqui. Invadir o gru da Crofin. Vamos invadir o Hegru da Croft. Já deixa o seu like para ajudar. Vai ter um, espetá um espetáculo. Alguém faz um espetáculo aqui para nós. Esse Glue aqui é muito bom, gente. Manda salve pro meu ventilador. Não, sua mãe não é tiazinha. Sua mãe é minha tiazinha. Por quê? Por que, tiazinha? Porque eu não posso chamar sua mãe de minha mãe. Dá uma foto. Tá bom, gente. Chega. De... Basta de foto. Clube Pinguim Wheel White? Não, claro que não. Nunca que eu vou jogar Clube Pinguim Wheel White. É Clube Pinguim Online. Qual é o próximo igru que vamos invadir? Gente, povo, deixa o igru aberto pra gente invadir. É, deixa eu ver o que eu vou invadir aqui. Invadir. Invadiu o igru do Josep. Que isso, gente? Tem um cara ali voando. Meu Deus. Tem um cara aqui voando. Invadiu o grupo do Josep Gai. Abre o grupo Tem um bora invadir o Grum desse cara voando aqui, deixa eu ver. Gente tem um cara voando aqui, gente. Se não quer, então tá bom, não quer Perdeu Foca está, hoje, eu sou o Kofrin, Kofrin, nós, nós invadimos, acabamos de invadir teu igro. Tony Evski, Clube Pingo Brasil, não, né, Clube Pingo Online, né, tá no título. Nicole Storre, comer o meu orégano. Ainda bem que comeram, não cheirou o orégano. Tifel and Comedy. Vamos dar um like para ajudar. A pessoa nem pede like, mas mesmo assim a gente entra no igreja dela para ajudar Problema na voz de novo Foi no meu grupo meu gru tá uma bagunça Estamos ao vivo invadindo igru aleatório Ela tá emocionada gente, ela tá muito emocionada E que, que eu te fiz monetização. Eu não tenho nem monetização. Muito obrigado, Gil Cardoso, por se inscrever. Queremos bater nossa meta de mil. Estamos com 907. Falta quantos? Falta muito ainda. Ah, gente, tá travando. Não sei porque tá travando. Vamos invadir o Igor da... da Jujulinha. invader esse gru aqui Meu Deus, estamos assistindo aqui corrida de trono. Quem será? Que... Hum. Estamos... Deixa o like, a gente, no grupo dela. Sou o Jumento. Não se chame assim, você não é Jumento. Aprenda comigo como fazer as pessoas irem no canal do Fel. Márcio Santos, entrou. Eu sou Fred Bob123. Um, Ana Gil Cardoso, eu sou a Gil Cardoso. Ah! Boa, Ana Gil Cardoso. Gente, amor, na do clube Pinguim tá, tá ficando louco aqui Tá louco, Todo mundo colocando em interrogação, então eu vou colocar em interrogação. Eu já sou desmonetizado. Meu igru é lindo. Quanto autoestima. Tem um pin novo pelo mapa não tem um novo pin pelo mapa, tem um, um novo pin pelo mapa, tem ah, agora tá demorando para entrar no centro Igru cheiro é porque vocês não viram meu igru. Gente, tá demorando muito pra entrar aqui. Eu não sei se tá... eu vou esperar mais 20 segundos. Gente, eu acho que caiu. Vou ter que entrar de novo, gente, porque o meu aqui não para de carregar. O meu carregando infinito ali no. Tela preta pra vocês Pra vocês não verem Minha senha Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fel, eu fui banido ontem por 20 horas. Já passou 20 horas agora. Agora eu posso jogar com você. Que bom! Agora por que você foi banido? Quer saber por que você foi banido? Quem de Fox aqui? Eu dei um like, gente Quem é que foi banido aqui? Ai gente, eu outra. Vou deixar aqui Já tô na rocha, entro no meu igreja sou inscrito, eu vou entrar Tenha calma Falta 92 inscritos Pra minha meta Vai demorar muito, gente Maracujá, eu amo Maracujá. Eu quero invadir o de Quem aqui. Vamos invadir o de Quem agora, hein? seu monetizador. Felmático, o que é Felmático? O fel tá usando, Não tá sabendo o que é o felmático De quem é o grupo desse aqui? Eu não sei quem é esse grupo que eu entrei aqui Muito bem, tá indo Esse igru é muito bom, gente. Ele tem muito espaço. Três árvores não é pra qualquer um, não. É tá muito lindo. Oh, o povo tá chegando agora, gente. tipo racuna matata, é lindo isso. Racuna matata, se vai entender os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender, racuna matata. Tá uma loucura no chat e com uma letração do GroovePin e Teluan Tão maluco aqui no chat, eu não tô entendendo mais nada Havana, oh na na All in my heart is oh na na All in my heart is through Havana, oh na Oh, in the heart of Havana, How Havana. Havana, Manda pro Free Fire Minha vida, como assim mudar pro Free Fire? Eu já tenho um canal Onde eu envio o vídeo de Free Fire Tá, gente? Vamos em... invadir o higru da Carolina 3. Cadê a Carolina aqui, gente? A Carolina saiu. Sumiu. Aqui ela aqui, embora invadir o iguro dela Ah, ela saiu Que parece um bifolar cantando Vai dividir o da Candy Fox Não temos moderador Gente, são três moderadores Não tem nenhum moderador no chat Quem quiser fazer Formulário para moderador Porque moderador, até Luan recomendo ele fazer até Luan, se você quiser o formulário Alex Alex canta para de cantar porque parar de cantar cantar é bom Você, gente, parar de cantar, vocês me quebram, hein? gente. Quem é que joga Mangue Vai ter live de Amangue no outro canal, ou não? Eu não sei, acho que vai ter vídeo. <risos> o povo falando além de mim Foi o meu nome errado Não acredito Free Brain Gente, qual música vocês querem que eu cante Pra vocês encerrar a live Então a gente tem que cantar uma música Azul Vida Via, eu vou ter que sair... Fel, boa live. Mas não perca a live de hoje à noite. Gente, eu também tô quase saindo. Porque eu vou gravar vídeo. Eu já cantei Hakuna Batata. racuna Batata. Let it go. Abraim, diz, tipo... Tipo o quê? Vai ter outra live hoje, Calma, gente, eu vou cantar. Para, por favor. Então, gente, ó. Vou aqui no... No... No de Mornorah195. Gente, quer que eu coloque um playback pra me cantar? Pera aí, gente, que eu vou buscar o celular. Eu cheguei nessa live e vou cantar uma música pra vocês. Tá bom, eu vou cantar. Vou cantar o que, gente? Meu Deus! Eu vou colocar aqui. Vocês querem que eu cante o que? Canta não, tenho um freio. Vocês querem que eu cante ou não? Se você pode visitar meu grupo, eu faço sim. Aqui, eu vou cantar... Eu vou colocar Karaoke. Believer. Vou diminuir a música aqui. Vou remover o som da música aqui. Vou... Believer, gente, believer Eu não sei como é que é essa música Peraí, deixa eu ver se vai sair o áudio Eu não sei como é que é a música, vamos mudar Como assim canta, eu não tenho freio, eu não tô entendendo o que é que é isso é, vamos visitar o Grudner 2019 Ele fala, não cante, não tenho freio, eu não tô entendendo nada. no real ground, Não tem como, gente, eu não sei as músicas O nome da música é Não Tenho um freio. meu Deus, agora que eu fui entender I feel it so And it like young and queen To end like this holy like It's walking from the side Cause keeping it, eyes Not the actor Ai calma. Espero que não tenha um copyright. Ai meu Deus, gente, para ajudar tem gente me perguntando quanto que eu tenho de dinheiro. 6k. Let it go, let it go hum. Quando eu sei eu é um ninguém Eu sei um duelo Eu nunca vi não, eu me perdi aqui. Desculpa. Não, vou contar. Tentar a música que eu sei. Eu vou... Canta, não tem um freio, eu não sei como é que é isso Depois eu canto, a gente vai marcar uma live Pra gente cantar tudo, a gente vai marcar uma live, tá? Tipo assim, a gente vai marcar uma live para cantar tudo Tá bom? Não, não fique triste porque a gente vai cantar tudo Bart Sipsons apareceu aqui Meu Deus, tem, tem a Pratrícia Trindade Canta a senhoreta I love you is coming Senorita Borralina you know is true la la la Is la la la Who I should be writing? Who I keep coming for Gente, estamos encerrando a live Vamos encerrar A live Mais tarde tá, Em parte 2 mas a gente tem a parte 2 da live então gente isso é essa é a live queria ter seu irmão Fel meu Deus por quê então gente essa foi a live espero que tenha gostado da live it's true la oh I should be running oh and come and cut me for Então gente, essa foi a live, espero que tenham gostado Detetives, parte 2 Hoje ao vivo com Passoquito Estamos com 908 inscritos, faltam 92 Não vamos conseguir hoje Mas essa foi a live, parte 1 um, Agora Próxima live, parte 2, até a próxima galera Detetive